Uma boa tarde São Maurício Malcoca Hoje eu vou fazer uns vidinhos, um vidinho aqui das Variônicas Que é um material que nós ele E o Edson aqui é que vai gravar Então vamos, vamos Pegar as inteiras Essa aqui são as Variônicas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 aí pessoal que tiver interesse a descrição tá aí embaixo do vídeo vamos ao vídeo Bom, boa tarde amigos eu sou Maurício Mococa hoje nós vamos falar sobre as variões que é a nós vamos mostrar um pouco dela como é que elas funcionam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 ela desce do nosso cérebro e desce pelas mãos. Aqui na mão, elas é transmitida para as varas. Então são o nosso cérebro que transmite energia para elas caçar o é que é é caçar. Por exemplo, quando eu dou o comando para elas caçar um veio de água, a energia desce do meu cérebro, desce até elas. Elas você vai dar os três passos.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 de os penos. você tem que usar mapa, você tem que ter um conhecimento e outra vez cada coisa que você vai fazer é um pênalti específico e as variônicas não, as varionicas é única é duas variônicas as vario cruzou, as que indicou uma direção, é aquela direção você pode acompanhar aquela direção distância em distância, você vai corrigindo a direção e outra coisa não tem distância para elas